De presente eu vou te dar uma pedra, uma pedra que eu escolhi. De presente eu vou te dar uma flor, uma flor azul que eu colhi. Ou de presente eu vou te dar um desenho, um desenho que eu mesmo fiz. Ou de presente eu vou te dar uma coisa, uma coisa que eu mesmo cozi. A Luísa merece, o seu dia chegou A Luísa já me convidou Vou lhe dar um presente nesse dia feliz Um presente que eu mesmo fiz Oba! A Luísa merece, o seu dia chegou A Luísa já me convidou Vou cantar parabéns, nessa data querida Muitas felicidades, muito Que eu mesmo uh, fosse uh, uh. A Luísa merece O seu dia chegou A Luísa já me convidou Para lhe dar la. um presente Nesse dia feliz